Fala galera do Khan Academy! Então, dando continuação aqui no nosso assunto de divisão polinomial. Neste vídeo, nós iremos usar a divisão para conseguirmos fatorar um polinômio. Para isso, nós iremos utilizar o seguinte exercício. O polinômio P, que é 4x3 mais 19x2 mais 19x menos 6, tem um fator conhecido que é x mais 2. Rescreva P como um produto de fatores lineares. E neste momento eu peço que você pause o vídeo e tente resolver aqui este exercício por conta própria. Pronto? Vamos lá então. Se o exercício não tivesse dado um fator conhecido aqui deste polinômio, seria bem difícil de realizar essa fatoração aqui. Mas, como nós já sabemos esse fator, nós podemos simplesmente dividir x mais 2 em nosso polinômio e checar qual é o resto da divisão e checar novamente se existe um fator para este resto. Vamos, então, realizar a divisão desse polinômio. Teremos x2 que divide em 4x3 mais 19x2 mais 19x6 como sempre olhamos primeiro para o termo de maior grau e nos fazemos a seguinte pergunta x cabe dentro de 4x ao cubo quantas vezes e são aqui 4x ao quadrado vezes digamos assim iremos por este 4x quadrado aqui em cima na coluna do grau 2 aqui agora nós calculamos o resto né multiplicando o 4x quadrado pelo x mais 2 então 4x ao quadrado vezes x é 4x3 e 4x2 vezes 2 é 8x2. Agora, nós subtraímos do nosso polinômio original, zeramos este primeiro termo aqui, né, ele é cancelado, e ficamos com 11x2. Trazemos lá de cima o termo que está à direita, e agora, quantas vezes x cabe em 11x2? São 11x vezes, que nós iremos colocar aqui em cima, na coluna do grau 1, e. Calculando o resto ficamos com 11x vezes x que é o 11x ao quadrado, 11x vezes 2 que é 22 vezes x. Subtraímos novamente, ficamos apenas com menos 3x e trazemos o menos 6 da expressão original aqui de cima. X cabe menos 3 vezes dentro de menos 3x, então iremos por o 3 aqui em cima e calculando o resto teremos menos 3 vezes x que é menos 3x e menos 3 vezes 2 que é menos Podemos observar aqui né, que esses quatro termos aqui se cancelam, né? então o nosso resto é zero. E agora aqui nós já podemos reescrever o nosso polinômio na forma fatorada, que é x mais 2 vezes 4x mais 11x, menos 3. Porém, nós ainda não terminamos este exercício aqui, já que nós não escrevemos o polinômio como um produto de fatores lineares, como você pode ver ali que o exercício pede, já que x mais 2 é, de fato, linear, mas essa segunda expressão aqui é quadrática. Então, o que nós temos que fazer agora é fatorar novamente essa expressão que achamos aqui através da divisão de polinômios. E existem algumas maneiras para fatorar essa expressão, podemos tentar resolver essa equação ou podemos também fazer uma fatoração por agrupamento. E é justamente essa que nós iremos utilizar, fatoração por agrupamento. E uma ótima pista de que a fatoração por agrupamento é mais fácil é que o fator que acompanha o x² não é 1, ele é diferente de 1. Então, aqui nós temos que pensar em dois números cujo produto é igual a menos 12. E caso você não esteja familiarizado com essa fatoração que eu estou fazendo, eu sugiro que você procure aqui no Khan Academy por fatoração por agrupamento e os outros métodos de fatoração. E continuando aqui, dois números cujo produto é igual a menos 12. Então, A vezes B é igual a menos 12. Já a soma destes números tem que ser 11. Então, A mais B igual a 11. Podemos resolver este sistema aqui pelo método da substituição, mas, neste caso, a resposta não está difícil, já que sabemos por este produto que são dois números de sinais opostos. Então, nós teremos aqui a igual a "-1", e b igual a 12. Agora, o que nós queremos fazer é pegar este termo de grau 1, aqui, o 11x, e transformar ele em 12 menos 1x. Lembrando que, neste momento, estamos trabalhando apenas essa função quadrática que está esquecendo do x mais 2 por um momento. Então, vamos reescrever o polinômio como 4x² mais 12x menos 1x menos 3. E, a partir daqui, podemos encontrar termos comuns e realizar a fatoração. Nestes dois primeiros termos, teremos 4x que multiplica x mais 3 e, nos dois últimos termos, teremos menos 1 que multiplica x mais 3. Agora, nós podemos pôr esse x mais 3 aqui em evidência e o que nos resta é x mais 3 vezes 4x-1. E agora nós podemos, de fato, dar a resposta que o exercício nos pediu. Então, teremos p de x é igual a x mais 2 vezes x mais 3 vezes 4x-1. menos E, neste vídeo aqui, nós aprendemos como a divisão polinomial, junto com técnicas de fatoração que aprendemos lá atrás, é super útil quando queremos fatorar polinômios aparentemente complexos e difíceis. Aí. Então, é isso, galera. Nós nos vemos aqui pelo Khan Academy.